bruxos, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo aqui a mais um super vídeo diário do canal Poção de Mana. Eu sou o Rodrigo. Seguinte, quer ficar muito rico no MU? Quer farmar muito gold, muito zen ali, sem dificuldade? Quer conseguir joias e tal e tal? Qualquer então aí o um vídeo completo como farmar gold no MU e ficar rico aí no game, tá pessoal? Vídeos aqui todos os dias se inscreva aí no canal, ative o sininho e também deixe a sua opinião aí no fim do vídeo, tá bom? Então vamos lá, dica número 1. Um. Todas as joias do jogo ali que você não usar, não venda elas. Todas são importantes, tá? Sempre guarde as joias que não for usar para o um futuro negócio, tá? Põe no baú lá, vai por mim, sempre vai ser útil, tá? Segunda dica, um bom spot iniciante, anota aí, para farmar é devias 3, coordenada 190 por 240, o um spot lá próximo da elfa, galera. E vou dizer aqui qual a classe mais top, tá, para iniciante farmar. Bem, ao contrário do que pensam, tá, é, pentagrama não é o item mais importante do jogo, tá ao menos não no início, tá? Um simples mais sete ali, já usa bem, tá? essencial mesmo, o importante é a skill, tá? O personagem vai derrubar logo os monstros, tá? Então a skill é o mais essencial, tá, pessoal? pentagrama claro que é útil, né? Mas mais para um jogo avançado, né? uma fase quase ali end level game. Outra dica: procure matar os monstros com um único hit, tá? De preferência, você é iniciante, escolha a elfa, porque a elfa ela tem ali uma boa habilidade, tá? E evita KS, mecanicamente falando, tá? Claro, pode ser também outra classe, né? Tudo bem mas eu, pelo menos, me identifiquei mais com a Elfa, tá? A escolha é sua, mas uma dica pessoal minha é a Elfa, pela praticidade, para farmar. Já fala aqui qual que é o mapa melhor para conseguir gold muito rápido, tá? Já fala aqui, observação, você pode comprar joias por dinheiro real, mas o problema, galera, é confiar, tá? É, procure um amigo de confiança ou alguém da sua guilda que você confie muito, tá? É pode negociar ali por dinheiro real, mas cuidado, tá bom? Sempre tem aí um espertinho, né? Sempre tem, sempre tem. Tudo que é jogo, tá? Então, procure negociar joias por dinheiro real só se você confiar. Outro spot ideal, intermediário, tá? É Atlans, tá? Droga bastante ali, entendeu? E nascem cinco monstros aí nessa coordenada. meia a 20, tá bom? É a coordenada de Atlans, tá bom? E ficar direto você consegue sim. Umas coisas bem legais, tá? para farmar aí, né? Que você vai ter que ter zen. Então, se prepare com isso aí. Por falar em zen, mais adiante vou falar agora, né, a continuidade do jogo. Mais adiante, você vai ter que ter itens excelentes, tá, galera? E mais adiante ainda, itens ancientes, tá? E aí aprimore sua asa, né? Porque ajuda pra caramba e para um farm avançado e final, escolha ali, aí sim, itens consciente tá? Aí sim, vai ser mais importante eles, tá bom? Porque... Por causa do bônus que dá, tá? Então, essa é a minha dica a vocês. Agora vem o melhor mapa pra se farmar. Alguém arrisca aí? de qual que é? É o Beland! É o Beland! 3, pessoal, tá? Dropa muita Chausa ali, tá? No spot 2, preferência. Tá? Que é 206 206 por 20. A coordenada do melhor spot ali pra farmar Chausa ali, tá, pessoal? Já fala aqui quanto eu conseguir, tá? Quanto eu consegui em outra conta aí Do meu outro cliente aí, outra conta que eu tinha. Eu tô voltando agora ao game. Tô empolgado aí. E tô com outra conta porque eu perdi. Caramba, galera! Dá pra ficar muito rico, hein? Eu já falo aqui quanto eu consegui uma semana, viu? Pra, lá, pra variar, né? <risos> é tenso mesmo, hein? Igual os saves, né? saves do GBA, cara, perde tudo, né, perde a conta e tal, vou recuperar Fala, top hein, continuando, pessoal, eu consegui 8 bless, ou 9, acho que foi 9, em 74 shawls, tá, errei ali, e em seis dias, ou uma semana farmando, galera na minha opinião, tá bom demais, entendeu, eu fiz em Elberland isso e dá pra farmar aí muito mais, entendeu acho que eu fui meio, meio lento ali podia ser um pouco mais eu só 80 shall entendeu talvez uns 12 bless conseguiria sim entendeu mas esse foi meu número aí eu consegui fazer tá e assim você vai erguer a sua economia no online não é um game difícil de se farmar gold é muito fácil a dificuldade mesmo fica por conta de você é, é, ir pro PVP o pvp do game é difícil pelo fato de você ter que donatar né, um valor alto se não for para eventos né? até tem como crescer no game de modo free mas tem que aproveitar mil por cento dos eventos daí então é por isso interessante você escolher um pve ou talvez então donatar um pouco né, se quiser pvp mas quanto ao farm gold não há dificuldade. É bem suave de farmar ali, entendeu? Só em Elbe ali você já farma muita Chalice e... Só vai pra frente. Bom, pessoal, é isso aí, então. Eu fico por aqui. Comenta aí a sua opinião, tá bom? E se inscreva no canal. Vídeos aqui todos os dias pra vocês.